Vamos falar, então, da, da representação de complemento de 2. Por que, que a gente vai ver a representação de complemento de 2? Na última videoaula, a gente viu que, para representar números negativos, a gente pegava o bit mais significativo, nós pelo menos tentamos essa convenção, né? pegar o bit mais significativo e se ele fosse zero o número era positivo, e, e, e com o bit mais significativo sendo 1, um, o número era negativo nós vimos que isso dava uma ambiguidade na representação de zero. Zero acabava sendo representado de duas maneiras, zero, e 100. Ou seja, né? você não teria como saber, em princípio, se 100 era zero ou zero, zero, era zero. Isso não, não, é, não é uma boa ideia ter esse tipo de ambiguidade na, na representação dos números. Mas, mais do que isso, a gente pode ter resultados totalmente errados em somas e subtrações utilizando a representação de números que a gente tem na tabela. Vamos somar 1 e menos 1. Somar 1 e menos 1 é a mesma coisa que eu subtrair 1 de 1. Isso tem que dar zero. Okay? Então, da nossa tabela, 1 na base 10 é 001 na base 2, e menos 1 um na base 10 é 1, 0, 1 na base 2. Vamos somar os dois. Coloco os dois aqui, e agora aplico as regrinhas de soma. 1 um mais 1 um é 0, vai um carry, que é 1, um. 1 um mais 0 mais 0 é 1, um, não tem carry nenhum, 0 mais 1 um é 1. Um. Se a gente for olhar na tabela agora, esse 1, 1, 0, é menos 2. Ou seja, a gente tem uma soma que é completamente errada. Isso aqui deveria dar zero, tá? Então vamos ver se a representação em complemento de dois realmente resolve o nosso problema. Complemento de é, calcular o complemento de dois de um número é muito simples, tá? Você só precisa fazer duas coisas. A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa inverter todos os bits. Zero vira um, um vira zero. Feito isso, você soma 1 ao resultado invertido. Como exemplo, vamos ver o complemento de 2 do número 1. Okay? Então, a gente pega o número 1, escreve na base 2, é 001, e primeiro a gente inverte todos os bits. Então, está aqui o nosso número original, vamos inverter os bits. 1 passa a ser 0, 0 passa a ser 1, 0 passa a ser 1. E agora a gente soma 1. Somando 1 um a esse resultado invertido, a gente vê que é fácil nesse caso. né 0 mais 1 um é 1, um, e aí eu tenho todo o meu resultado aqui no complemento de 2. Então, se eu pegar o complemento de 2 de 1 um na base 10, me dá 1, 1, 1. Eu tô botando 2 com 2, com duas linhas aí, justamente para indicar que isso daqui é o complemento de 2 do, do número 1. Um. Agora, vamos ver o que, que significa o complemento de 2. Por curiosidade, vamos somar o nosso número original e o complemento de 2 dele. Se você colocar esses dois números e somar, aplicando as regras soma, 1 um mais 1 um dá 0, tem um carry que vai para cá, 1 um mais 1 um é 0, tem um carry que vai para cá, e 1 um mais 1 um é 0, com um carry que vai para cá. A questão é, o que a gente faz com esse carry? O que a gente faz com esse carry? Bom, esse carry aqui, como nós temos só três dígitos para representar o nosso número, nós descartamos esse carry, porque simplesmente nós não temos onde colocá-lo. Então, a gente joga esse cara fora. Essa é a limitação que você tem num computador. Você tem um número finito de bits, e isso vai implicar em, determinadas, em determinados descartes de, de, de bits às vezes. Mas no nosso caso, isso é muito bom para a gente. Por quê? Porque quando eu somei o número com o complemento de 2 dele, me deu exatamente zero. Ora, então, quer dizer que, se, que calcular o complemento de 2 de um número é negar. Esse número é tirar o negativo desse número. Tanto é que a gente soma o número e o complemento de 2 e dá zero. Isso acontece se o número em complemento de 2 for o negativo do original. Tem uma outra vantagem também no complemento de 2. Tá? Se a gente faz o complemento de 2 de, de zero, a gente tem uma surpresa. Vamos tirar o complemento de 2 de zero. Primeiro passo: inverto todos os bits. Então, 0 passa a ser 1, 1, 1. Se eu somo 1, um, bom, tenho 1, um, 1 um, e vou somar 0, 0, 1. 1 mais 1 um é 0, tem um, um é zero, tenho carry. 1 um mais 1 um é 0, e tem um carry. 1 mais 1 é 0, e tem o último carry que eu vou ter que descartar. Ou seja, o complemento de 2 de zero é simplesmente zero, ok? Ou seja, zero tem a mesma representação no é, é, no complemento de 2. Isso quer dizer que eu elimino aquela ambiguidade que eu tinha antes, tá? Então agora esses números negativos, os números negativos aqui vão ser Complementos de 2 desses caras aqui. E a gente pode corrigir então a nossa tabela. Menos 1 menos um, passa a ser menos 3. Menos 2, como agora nós estamos falando que esses números estão representados em complementos de 2 é, é menos 2. E menos 3 passa a ser menos 1. Um. E o nosso. Agora, né, a gente pode imaginar, por indução, talvez, de alguma, alguma forma de indução, que esse menos zero vai ser menos 4. tá certo? Se você pegar e somar 3 na representação habitual e menos 3 é, na representação de complemento de 2, você vai ver que as somas saem corretas. Qualquer número negativo que você somar a um outro, mesmo que seja um outro negativo, vai sair com o resultado correto. Ok? O que a gente, o que a gente pode, então, é, pensar pela tabela que a gente está vendo aqui é que, é que esse cara daqui, na verdade, deveria ser menos 4. Tá? E a gente vai mostrar que 1, 0, 0 em complemento de 2 é realmente o número menos 4. Okay? Para isso, a gente vai somar menos 1 na representação de complemento de 2 ao menos 3 na, na representação de complemento de 2. Okay? Então, aqui os dois números aparecendo na tela. Se eu somar agora esses dois números, 1 um mais 1 um é 0, vai um carry. 1 um mais 1 um é 0 e vai um carry. 1 um mais 1 um é 0 e vai um carry. E mais 1 um, ao 0 que já estava lá é 1. Um. Ok? Então, esse último carry eu descarto e agora eu fico com 1, 0, 0 que é o resultado de menos 1 somado com menos 3, que tem que ser menos 4. Então, realmente, né, a nossa intuição estava correta. A nossa tabela numérica, então, vai ficar, finalmente, desse jeito que está aparecendo aqui na, na tela. Tá bom? E agora, nós temos uma coisa, uma coisa legal, que é justamente o fato de que nós podemos representar números negativos, a soma de números negativos com números positivos é correta, e, é, enfim, a gente resolveu vários problemas aqui. Okay? Só que acontece uma coisa muito curiosa. Lembra lá da, das videoaulas de Fortran, em que eu falava de declaração de, de variáveis, e a gente falou de variáveis inteiras. né? E aí eu pegava o maior número positivo que podia ser representado, e era 127 em 8 bits, não 255. Por quê? Porque justamente os números são representados em complemento de 2. Então, por exemplo, com 3 bits, em princípio eu deveria representar de 0 a 7, mas eu consigo né, representar só os positivos de 0 a 3. Por quê? Por causa do... Porque eu estou... Tô entre aspas, desperdiçando o bit mais significativo com o sinal. Mas eu ganho a vantagem de que eu posso representar esses números negativos. Agora, vamos pegar, lá eu tinha 127 e somei 1. Vamos fazer menos 3, vamos pegar o, o, o número 3 positivo e somar 1. Okay? Se você pegar, somar 1 com 3, 1 mais 1 é 0. Carry. 1 mais 1 é 0. Carry. 1 mais 0 mais 0, 1. E você cai justamente no menos 4. Tá? Então é daí que vem aquela história de que se você somar. É, se você somar 1 a 127, você tem menos 128. Ok? A mesma coisa aqui. Então. Isso é para dizer que o complemento de dois resolve vários problemas, mas ele introduz um outro, que é o fato de que o programador tem que estar muito atento ao, é, ao, número, ao valor máximo que pode ser representada por uma variável que ele esteja declarando. Okay? É, isso é uma coisa que vocês sempre vão ter que tomar muito cuidado para não recair em erros grosseiros no, no resultado final de vocês, tá? Por quê? Porque chegou no número máximo positivo, somou 1, ele vai para o menor negativo que ele pode representar, ok? Então, na próxima aula, a gente continua com a representação de, de binários, complemento de 2 e, e tudo mais.